Bem, meu nome é Ana Beatriz e hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu sei que você já deve estar cansada de ouvir crente falando sobre dinheiro para você. E é, inclusive, muitas pessoas dizem que nunca vão a uma igreja evangélica porque o pastor vai roubar e ele só pensa em dinheiro e vai ter que deixar um carro. E, infelizmente, muitos lugares realmente têm essa prática. A gente chama de teologia da prosperidade, onde Deus... Está numa barganha com você. Você entra para debaixo de Deus e Deus coloca um carro, uma casa, dinheiro, salário, emprego para você. Isso não é a teologia do Senhor. A teologia do Senhor é a teologia da mordomia cristã. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem é a teologia da prosperidade, onde você está diante do Senhor para que Ele te dê coisas, e nem a teologia franciscana. Que é aquela lá do São Francisco que inspirou o Papai Noel, que é que a pobreza é santa, que a pobreza é boa. Que se você for humilde, ou seja, se você não tiver dinheiro, ou seja, humilde, aqui tá um contexto muito errado, né? Mas se você dar todo o seu dinheiro, você vai ser mais santo e mais perto de Deus. Então, os pobres são melhores. Isso também não é verdade na palavra do Senhor. Então, nem a teologia da prosperidade, nem a teologia franciscana. Mas a teologia da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Quando você está com mordomias, você tem regalias. Isso quer dizer que Cristo reconfirma aquilo que está escrito em Isaías. Se você quiser e me ouvir, você comerá do melhor dessa terra. E lá em Mateus... Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Isso quer dizer que quando o seu coração está em Cristo e você serve a ele com amor, com o um coração voltado ao Senhor, você tem direito a todas as coisas melhores desse mundo, dessa terra. E isso está escrito na palavra do Senhor. Mas o que o dízimo e a oferta tem a ver com isso? O dízimo, ele significa a décima parte da sua renda. Se você ganha mil reais... 100 reais é o valor do seu dízimo. Se você ganha 100 reais, 10 reais é o valor do seu dízimo. Você deve entregar o dízimo primeiro. O que isso quer dizer? Você recebe seu salário, você já separa 10% daquele valor e entrega na igreja onde você congrega. Isso é um mandamento do Senhor. O próprio Jesus pagava o dízimo. E ele tem a ver com proteção e tem a ver com obediência. O dízimo, ele se trata do Senhor te dar todas as coisas e você devolver 10% em sinal de entendimento, de gratidão, de que é Ele que te dá tudo. Então, quando você devolve o dízimo, você não está pagando nada ao Senhor. Você está entregando a décima parte para que todos os outros 90% do que você ganha estejam protegidos do devorador. Devorador é o nome que nós damos para quando Satanás e seus demônios fazem com que seu dinheiro não tenda. Você ganha 10 reais e você não compra nada, você ganha mil reais e você não compra nada. Você trabalha o um mês inteiro, quando chega o salário na sua conta, já acabou e você não sabe para onde foi parar o seu dinheiro. Isso é o efeito do devorador e a palavra de Deus lá em Malaquias fala que quando você não rouba a Deus nos seus dízimos, ou seja, quando você entrega eles, o seu dinheiro está protegido do devorador. Além disso, imagina uma nota de 100 reais que chega na sua mão ou de 2, ela já pode ser pago qualquer coisa nessa terra. Tanto uma prostituta, quanto uma bebida alcoólica, quanto um tráfico de drogas. Também pode ter repago várias coisas boas, pode ter até sido nota usada de dízimo de alguém. Mas a verdade é que você não sabe por onde aquele dinheiro andou. Quando ele chega na sua mão, ele tem um poder sobre a sua vida. Você sabia disso? Quer ver um exemplo? Experimenta pegar uma nota e rasgar. O que você vai sentir? Você vai sentir no seu coração paz, tranquilidade de ver aquela nota sendo rasgada ou aquilo vai tocar lá dentro de você e não, não rasga, me dá. Porque geralmente é isso que acontece. Então aquela nota, ela tem valor pra você. Tanto nas suas relações do dia a dia, para compra, quanto no seu coração, porque você ganhou, mereceu aquilo. Só que você não sabe o que aquilo já comprou. Quando você entrega o dízimo, você está santificando todo o seu dinheiro, você está entregando e consagrando ao Senhor o espiritual envolvido em tudo que você tem. O dízimo, ele é uma medida de proteção ao que você recebe. E se você acha injusto, pensa você entregando 10 balas para uma criança e você fala, me dá uma para que você saiba como é o coração daquela criança, se ela é uma criança avarenta, egoísta, se ela tem um coração grato e mais, se ela confia em você e se relaciona com você. Quando a criança nega dar uma bala, você fica magoado, porque você pensa, poxa, eu dei todas, o que, que custa me dar uma? E o relacionamento fica fragilizado, não pela falta de bondade do seu coração, mas pela falta de confiança da criança. Quando Deus nos entrega tudo, ele não vai ficar magoadinho com você porque você não dá o dízimo, mas você vai perder muito se não oferecer ao Senhor um relacionamento de confiança, quando você entrega seus 10%, você está declarando para o mundo, para o Senhor e para o teu corpo, que é a igreja, que você confia em Deus, que você sabe que tudo que você tem, ele que te deu, e que você está santificando todo o outro dinheiro. E além do mais, falando para Satanás e seus demônios que eles não têm legalidade para mexer no que você recebeu, para mexer nos seus investimentos, e o seu dinheiro vai render muito mais, porque não haverá a ação do devorador. Nesse ponto, muitas pessoas dizem, mas é injusto que eu ganhe 100 reais, tenha que dar 10, sendo que 10 é o valor exato de uma conta que eu tenho para pagar. Nós temos vários testemunhos entre nós de que, às vezes, realmente você continua ganhando só 100, mas a sua conta de 10 deixa de existir. Então, também é um passo de fé, também tem a ver com relacionamento com Deus. E a oferta? O que é a oferta? A oferta ela é qualquer outro valor. Não precisa ser do dízimo. Dízimo é um separado que tem a ver com obediência, que tem a ver com devolução, com gratidão e relacionamento com Deus. Oferta é qualquer valor que você decidir entregar na casa do Senhor. A oferta, ela vem não mais para te proteger do devorador, mas para abrir semente de prosperidade. Levítico diz que o dízimo pertence ao Senhor. Mas lá em 2 Coríntios fala assim, e isso afirma: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, vai ceifará abundantemente. Essa semente já não é o dízimo, é a oferta. Quando você oferta, você está abrindo porta de prosperidade. A oferta é a sua semente. A oferta é aquilo que vai gerar melhores provisões. Veja bem, o Senhor diz que aquele que tiver em Deus, em primeiro lugar, todas as suas necessidades serão acrescentadas, todas as outras coisas, o que comer, o que vestir, que diz no versículo anterior, então o Senhor já diz que ele vai cuidar de você, que você não vai sentir falta das coisas, mas nós estamos falando de prosperidade, de abundância, de riquezas. A oferta abre porta legal para que o Senhor derrame, colheita no que você semeia. Quando você está ofertando, você não está só dedicando ao Senhor aquilo que Ele já mandou que você fizesse. Você está entregando algo que é do seu coração, de confiança, de amor e de semente. Mas sem o coração para barganhar, pelo contrário, porque deu vontade... Então imagina que aquela criança que você deu 10 balas para ela, fala assim, não, pode ficar com três. Eu gosto muito de você e eu sei que você me deu todas as balas. E eu acho que se eu te der três, você vai gostar e a gente pode continuar nesse relacionamento. Eu não preciso de todas. E é isso que acontece. O Senhor começa a prosperar de certa forma que na, nenhum desse dinheiro vai fazer falta. Isso são palavras de fé, mas são palavras da Bíblia. E não é uma teologia de, meu Deus, eu preciso entregar o meu dinheiro porque o pastor ou porque o prédio tem que pagar aluguel, tem que ajudar nas missões. Isso é verdade também. Mas isso é um relacionamento direto entre você e Deus. Se você entrega o seu dízimo e a sua oferta, e a, o prédio ou a instituição que você frequenta não estão gerindo bem, isso já não é mais seu problema. O seu problema é com Deus. O meu problema é com Deus. Quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós estamos nos relacionando com Deus. E por que entregamos na igreja? E não no hospital ou no abrigo? Porque o Senhor escolheu se revelar ao povo pela igreja. É a escolha do Senhor que seja através de igrejas que nós nos relacionamos com Ele. Se não fosse assim, poderíamos entregar o dízimo nas escolas ou em outros lugares. Mas onde nós nos dedicamos a adorá-lo, são nas igrejas, então nós temos que entregar. E por último, mas não menos importante, nessa teologia de mordomia cristã, o mordomo deve servir a casa onde ele mora. Deus nos dá as mordomias, as riquezas, nos dá a proteção do que nós recebemos, através da nossa fidelidade também. Se você congrega em um lugar, você deve devolver o seu dízimo naquele lugar. Se você está numa igreja e entrega o seu dízimo em outra, isso é uma prostituição espiritual. Você está pagando pela noiva de outra pessoa. Você está devolvendo o seu dízimo num lugar que não está cuidando de você. Mas aonde estão cuidando de você e é seu corpo e a sua comunhão, é ali onde você deve entregar os seus dízimos. E a última dica, você não deve esperar pagar todas as suas contas para ir sim pagar o dízimo. Ou... Separar todos os dinheiros e por último o dízimo, o dízimo deve ser a primeira coisa a devolver, porque a primícia, o primeiro, a primogenitura do seu dinheiro é o que, primeiro, é passo de fé, segundo, vai santificar todas as outras coisas, terceiro, é onde está o seu coração. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. E todas as outras coisas estarão abertas com livre acesso a Deus e Espírito Santo de cuidarem transformarem para a sua vida ser mais cômoda possível. Isso vem da palavra do Senhor. E eu espero que você, assim como eu e a minha casa, possam estar confortáveis diante de Deus com as suas coisas. Afinal, nós gastamos muito mais tempo da nossa vida trabalhando, estudando e tentando ganhar dinheiro, porque vivemos nesse sistema, do que tentando fazer qualquer outra coisa. Deus sabe onde estão os seus esforços, mas nós temos que dizer para Ele que tudo isso não vale nada se Ele não for o primeiro lugar. Amém? Que o Senhor te favoreça.